E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando o Ryu, confira o vídeo até o final, comenta e fique à vontade. Então é isso aí do Pix aí, bora pro vídeo! Round one. Fight. Pessoal, esse boneco é bem bufado. Quem acha que é bufado, comentem. Melhoraram ele demais. Tentava que atacá-lo. Ah, vai agarrar sua avó. Toma aqui o pilão. Querer me agarrar de novo? Tô, pilão. Que agarrar, então toma. <risos> Ai, o sua vida tá. Já era. Mais um. E morrendo assim no Lariat! Yes Puxa vida Chega de tanto hit Eu preciso reagir aqui Toma o tupilão Ir pra cima Putz meu Meu golpe ali não deu pra nada Vamos lá não. Tudo Ah Jogar com o rio é sempre um recomeço. Toma, para quieto. Muita paciência. Quando você acha que acabou... Ah, não! Não continua. Toma. Não podemos pegar as esperanças. Pilão! Dando meu pilão aéreo. Agarrou do urso! Meu, e não foi tudo. Salva-se quem puder. Que choriu que do baralho! Eu fiz de tudo, gente! Eu estava com esperança! Agora você vai ver. Meu, vai começar pela. Com. Hadouk. Tá, eu sei que você tem Hadouk. Pelo do Hadouk. Ah, nem pra ele ter caído do meu golpe! Uma. Pra cima! Agarrando o urso! E se salva! Toma outro pilão! Pra não fugir! Yes! tonto Claro! Só mais um golpe! E é isso aí! You win! Round one! Fight! Esse um vai vir, calma lá! Boneca tentado E o que gosta de jogar de Ryu Parabéns Que Olha, não me deixe em paz, chega Não para, meu Socorro Ah, ganha aí ah. Ficou dando pressão De mim, meu Tá esperto querendo me colocar no canto. Vem aqui, rio. Tá, preula. Toma! Meu, essa farofa tá foda. Não dá, não. Socorro. Esse rio tá do tá maligno. Calma lá. Pilão, Salvador! Agora você vai ver. Meu! Que isso! Esse VT do Ryu é pra lascar. You lose. Round one. Não vai ficar assim, não. Cai! Cara! Vinha da minha cabeçada, gente. Agora deu! Toma! Caridade. Minha, não deixa ele nem terminar meu golpe. Tá cima com muito cuidado. Agora toma pilão. Bom quando ele gasta uma barra assim. E eu consigo punir. Agora você tá aqui. Só um risco, gente. É muita emoção, viu? fui uh, dá um chute, né? Para com isso! Um pouquinho. Vamos lá. Como que pode? Vai ficar pelando, né, seu safado? Toma! Vai, enfrenta, enfrenta! Enfrenta! A fúria! <risos> ah, Lesada na cara. Socorro! Calma lá. Meu, tem que defender. Ah! Tá tenso, gente. Putz! Não acredito. Soltou esse VT nas costas. Meu, que boneco. Esse boneco é literalmente bufado. Olha, vou dizer. Acho que não há salvação pro Zangief, viu? Calma lá. Esse rival de tanto tempo. Eu vou te pegar, cara. Toma, mano. Calma lá. Gente, torçam por mim. Não tá fácil esse rio aqui, não. Toma! Mariette! Cabeçada! Pilão! Tudo, gente, tem que dar. Nani? Como assim? Ele não desiste da farofa? Farofa tirou o meu VT, meu. Calma. vá pra lá. Querer me agarrar nada. Lá, com muito cuidado. Vai dar seu Hadouken aí pra você ver. Puxa vida! Ele só esperando. Dando back dash esperando. Só oportunidade pra ficar pokeando. E essa luta não vai ficar assim, não, Rio. Quis aparecer, né? Se amostrar pra falar que é o bom. Agora você vai ver. Muita paciência, gente. Outro do nada. Ah! Como pegou. Toma, meu V-Shift! Pra nada, pra eu levar um chorinho aqui na cara. Você vai ver. Ele é muito rápido. E me minha Gente, toma pilão Toma o meu golpe, pelo amor de Deus Parece Ah, cara, toma Não pode ter erro Ah, não Erro um pouco Gente, ah, não acredito Olha lá, Quase tudo ganho Round 2 Vem pra cá papai. Olha é que... O que não para Pessoal Toma lá Toma ali Eu preciso fazer alguma coisa aqui Gente Mas que farofeiro Não me diga Fica quieto Fique na paciência Vai pra lá Eu vou longe, mó trabalho Toma, meu VT Vai ter um bem na minha cara Aqui, ó A Tomar, agora com muito cuidado Ips! Quase, gente, quase Toma, pilão Yes <risos> que com tudo Final round com muito cuidado, gente, porque senão ele pode. O tem tudo, tem farofa, tem os golpes, aduki shoryuki, tudo e mais um pouco. Uma pesada, cabeçada. Here we go. Mil e preciso prever essas farofas. Top não na sua cara. Meu, chega, cara, vai pra lá. Ó, cabeçada! E fica quieto. You win. Round one. Fight. E a luta continua, gente. Me acompanhe. Calma lá. O que precisa melhorar, comentem, gente. E o que vocês quiserem dar falar sobre o Yu, fique à vontade. Toma. O Mimo colocando pra lá. Meu, esse Ryu tá esperto. Chega! Toma esse! Pra cima! Olha ah, lá! Ah! meu pilão não foi! Não pode ter erro, gente. Putz, o cara é bom mesmo. Round two. Eita! Vai pra lá que agora é minha vez de lutar. Fica aí. Fica aí. O esquema não deixar ele sair dali. Ah, ele não pode ah, <risos> é errar. Cara, você vai ver. Oh. Vai dar o seu aí que você ver. Que você vai ter. <risos> <risos> With Olha. Agora você vai ver. Só mais o golpe, gente. Eu vou... Tô morrendo. Oh. Valeu, gente, a luta. You lose. Round one. Vou continuar aqui. Meu. Torça por mim! Como eu falei, sempre um recomeço. É uma história sem fim dessa do Rio. É ganhando e perdendo E a gente enfrentando Não podemos desistir Mas chega também de Hadouk Esse golpe do baralho Puts, meu Bora! Agarrando o urso Vai, bate aí pra você ver, cara Pessoal Mas, cara, Eu preciso virar isso E vai ser agora Deixa eu me aproximar aqui, cara. Pilão! Vai tudo! Meu! Farofada, monstro! Segura o meu VT aí, ó. Round two. Toma uma cabeçada. Vai. Eu já tô Adoken. treinada nesses Adoken. seus Radulks. Toma. E não vai ficar só nesse aqui não Chega Oxa. Boa esse copo Chega de hit Eita Counter! Olha Mas cara Assim não amigo Tem que fazer Tudo ou nada Continuar Pilão Vai tudo Gente, só o um risco Toma, agarro do urso Antes que pense em fazer alguma coisa <risos> E lembra da parofa Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E obrigado por tudo! Então, até mais! Tchau!